Oi, João, tudo bem? João, você acredita que meu marido foi viajar? Pois é, e me deixou com um problemão. E agora? Como é que eu vou resolver? Dá uma olhadinha aí. Ai, ah, agora... Casal, casal, por favor, rapidinho, você pode me ajudar? Eu tô com esse monte de chave aqui, eu tô perdida. Você quer me ajudar pra não poder abrir? Claro. É muito... Onde você vai, moço? Não é pra abrir o carro, não? Acho que é essa daqui, ó. Ó, oh, segura aqui. Sim. Vê se é essa. Abre aqui pra mim. Ah, ah, você é louca, moço. Oh. que isso, oh, sacola? Ô, oh. quem que... Tá eu, hein? Eu também. Vai com... Eu também. Que... Só abrir aqui o cinto. Olá. Casal, moça, moça, por favor. Você pode me ajudar aqui rapidinho? Ah, eu peguei esse molho de chave aqui, agora eu não sei qual que é a chave. Será que você, não... Será que você sabe qual que é? Dá uma olhadinha aqui pra mim. Você quer tentar? Não. Onde é que você vai, moço? Não, não, não é pra abrir o carro, não, ó. Segura aqui. Só a chave para pra abrir isso aqui, ó. Vai te tentando Não, É, não, não. Vai tentando tá te tentando aí pra mim. Vai tentando. aí, te né? Oh, é é pra abrir o cinto. É. O que? deixou é aqui cinto. comigo Desce esse cinto. Ô, moço, abre aqui pra mim, moço. Ó, olha, olha. Que isso? Nossa, o óculos aqui, ó. Sensacional, bem bolada, bem bolada. Casal, casal. Opa, moço, rapidinho. Fala com vocês rapidinho, É que eu tô com esse molho aqui de chave, agora eu não sei qual que é a chave que abre. Você me ajuda? Dá uma olhadinha pra mim. Acho. Deixa eu não ver. Não é que nem essa daqui, não? Não. Onde é que você vai, moço? É pra abrir. Não, não é pra abrir o carro, não. Daqui a chave, daqui. Não, não é pra abrir o carro, não. Eu tô achando que é uma dessas daqui. Eu segura aqui pra mim, assim, ó. Segura a chave. É pra abrir isso aqui, ó. Oh, é pra abrir isso aqui. Oh, que isso? Oh, tá me batendo por quê? Eu só quero que ele abra, porque meu marido é muito ciumento. Ele deixou isso aqui em mim. Olha! Que ignorância! Eu, hein? Oi, João, tudo Vai, bem? Não, Gabi. João, vida ah, de mulher não é fácil, hein? Novo? É cada imprevisto que Foi. a gente tem. Ah. Quer ver só? Roda aí. <risos> <risos> Olha, gente. Eu só te lembro eu já começo horrível, da boa. Oi, oi, oi. É muito Caramba, bem casal, mal, tudo é bem? bem? bem vamos de meu domingo! Vamos rir, vamos rodinha? rir com o João Cleber. Show. você pode fechar aqui pra Pegadinho, mim, né? por favor? Fecha aqui pra mim. Moça! Fecha aqui pra boca. mim. Moça, acabei de fazer minha unha, vou borrar minha unha. Fecha aqui pra mim, por favor. Deixa ele fechar, ele quer fechar o zíper. Ai. Oi, tudo bem? Moço, acabei de fazer minha unha, você consegue fechar aqui pra mim, por favor, meu zíper? Você quer fechar, minha filha? Oi? Ei, vai Não, lá. quero que ele feche. Que, que foi isso? mulher? O que, que, que é isso? A minha unha que doida. Você? Acabei de Eu fazer minha marido, unha. Cara. Olha Eu meu zíper. Ah, Oi. só quero que ele faça minha unha. Para com isso mulher Ai. horrorosa. Ah, baranga feia. Caramba. Oi, tudo bem? Boa tarde. Pode me dar uma ajudinha por favor? Acabei de fazer minha unha na manicure e ainda não deu tempo de secar. Pode fechar aqui pra mim, você por tá favor? meu busca? zíper? O que foi, moça? Ai, tá é que meu namorado. Não, você não, pode beboada, fechar beboada. também? Não, não posso. O que, que tem? É só um zíper? É postura, moça. Ué, praça. olha aqui, moça. Moça, me ajuda aqui, por favor. Ele não vai arrumar, não. Gatinho, seu namorado, hein? <risos> é, gatinho. Obrigada. Fala, João Kleber. Bele? É, hoje é barba, cabelo e bigode. 20 conto. Roda aí que você vai ver a confusão. Ah, moleque! Beleza? E aí, é delicioso. De oh, demorou, vamos fazer então primeiro aí a barba, depois a gente vê o cabelo, pode ser? Beleza. Fechou? me adianta os 20 conto aí, filho? É 20 conto? É 20 conto. Certo? Demorou. <risos> nós que tá, e depois nós vamos ver o que nós faz que nesse isso? cabelo aí, beleza? Oh, delicioso, o seguinte, você vai escolher aqui, tá? Aqui vai pelo... Tá, certo? Uhum. Isso aqui acho que pra você não, não. não vinga, né? Não. Pode ser que ele não goste, né? Chega lá de padrão e curti. Olha o é que você acha aqui. É aqui. Ah, só o bigode, só dá uma... Deixar ele bem fininho, é. né? Isso, achei é fininho também. Tá Umas bem... raspadas. É ah, da hora, bagulho. É essa aqui mesmo? É isso mesmo? Certeza. É isso mesmo. Olha que você tá apaixonado. Ai. Ah. Delicião. Olha. E aí, o que você acha? Bebê, coração, eu não, eu não trabalho, trabalho com. Compro... Não. não, dinheiro eu não devolvo, não, irmão. Não, que dinheiro, irmão. Não devolvo dinheiro, não. Não, dinheiro você vai reclamar com o gerente lá então, lá. Todo nervosinho aí, via pintar a sua barba, viu? Não tá lentão aí, então. firmeza, mano. Você não quer me adiantar o dinheirinho não, mano? Desculpa, tá pedindo 20 conto. Demorou. Fechou. Tá com o bracinho riscado aí, tá da hora, hein? É, mano. Olha, vim então. Está apertado aí. Ah, tá bom bonito. assim agora? Agora tá bonito. Show. Uau. Aqui a parada é aqui assim. <risos> Boa, pra escolher? É, pra escolher <risos> tem lá, essa. Agora, olha agora. Outra agora, olha hora, Eu queria que essa aqui, mano. Já pagou a madeira. Então eu sabia que você ia nela. Eu sabia que você ia nela. Sabia que você nela. Você um palo, Agora que eu passei aqui, você... Olha, essa que eu quero. Qual que é a sua graça, Jata? É? Qual que é o seu nome? Sou Danilo. Danilão? Parada é... É sinistra, né, velho? Vocês são uma tecnologia avançada danada, né? Só do, do Japão, né? Um do menor mundo. Olha aí. O que é isso? Beleza? O que é isso? O que é Tá escrito ali. uma... Eu que você tá tirando isso aqui, velho. Ô, coração, deixa eu... Não, te... mano, Pera aí, ô, samurai, deixa eu te falar uma... isso aqui, bag... mano. Não, mano, a pegada é essa daí, irmão. tá Não, a pegada é essa daí. Você ganha, corta o papel. Não, não mexa com isso, não. Para mim, você pode ser de osaço de onde você quiser, velho. Oh, pelo menos vou ganhar os seus vintão. Oi, João. Tudo e aí, bem? João. A vida ah. é cheia de surpresas, ah. não é? Roda aí, porque você vai vir. Ah, essa pegadinha é sensacional. Vocês vão rir muito. Saca aí, vamos é rir, seguinte, vamos rir. Eu, tô com meio a perdida, que eu preciso ir na farmácia e eu não sei se ir ali, porque aqui é rua sem saída. Não, você vira à direita aqui e tem a farmácia Brasil, logo à direita. <risos> Mas será que é Sim, mesmo? Sim, é ela mesma. Ah, então tá, obrigada. <risos> não vendo, tem... não. Não. Não, não, não, não atrapalha, mesmo, não. Não, não presta atenção. Moço, é o seguinte, é, eu tô meio perdida aqui, não tem saída, eu tô precisando de ir na farmácia. Mas aqui não tem saída aqui, eu tô achando esquisito. Vamos tá. rir, é vamos aí. rir. direto? A minha esquerda tem uma farmácia. Tá bom, obrigada. você também? É... Você também é uma vacilosa. Você tá atrapalhando? Pode passar no lugar. Nossa, o que foi? Tá bravona? Moço, é o seguinte, eu tô meio perdida. Eu preciso ir na farmácia. Me falaram que tem uma farmácia ali, mas só que não tem saída aqui essa rua. Eu tirei da linha depois eu escuto. Direito e esquerdo, obrigada. Desculpa. Você vai, vai. Você vai. Fala, João. Tudo bem, João? Nesse celular aqui, ó, tem umas fotos polêmicas. Me aguarde. Oi. Ai, descobriu pelos beijinhos de vocês. Pode me ajudar? Tira uma foto pra mim. Tira. Preciso mandar pro meu namorado. Mas, ó. Só. Deixa eu ver aqui a luz. Fica aqui assim, ó. Fazer a luz, né? É, acho que aí tá bom. Só que eu vou usar o seu boy, tá? Ah! ah! Peraí, peraí. Não, você tá brincando? Quer que te ajude a né? você já mexer? Não, lógico que não. Você vai sentar? Meu marido. Você tá não, louca? Aqui, não, não, não, não. Não é porque eu não, não. não, não manda não, pro meu não, namorado, que eu ciúmes. Não então, você vai... não, então você vai fazer ciúmes com você. Moça, eu só quero uma foto. Tá louco. Uma foto, não sabe brincar. Ah, vai achando que é assim. E agora, queridinho? Oi, você Olá, pode me ajudar? Agora, olha, olha, olha, uma agora. foto pra mim, por favor. Ai, preciso tirar uma foto urgente. Deixa eu ver com essa luz. Fica aqui, ó, por favor. Acho que é melhor, né? lá? Ai, É uma foto diferente, tá? Preciso mandar pro boy. Caluca! Vixe é que é meu namorado, você louca, sai de cima! Vai, é só não, mandar pro cara. Aqui. Sai, Ai. sai, sai, vambora. Tira você mais Volta, do ladinho, não. então. Vai, me Deixa, queridinho Ai. Você vai ver, eu te aguardo. Sou obrigada. Olha. Oi. Censa, Oi. você pode me dar uma ajudinha? posso Tira uma foto pra mim. Tiro. me preciso mandar aqui. Deixa eu ver a luz. Aqui. Você vê se a luz tá boa assim? Hum? Ah. Isso. Ai, meu Deus. Sai daí, sai daí. Não, é você não é pra namorado, você me ajuda. Seu é é namorado, minha... é namorado, não. Imagina, é, isso, aqui, isso aqui é meu marido. Não, não, sai daí, sai daí. Ai, você, tá você vai que... pastar num outro lugar, tá? Pasta? É lógico, você vai pastar num outro lugar. Eu vou atrás de, um pouquinho, de qualquer ai, mulher. Ainda ai, passar não, deu porque eu como comigo, eu gosto de homem gostoso, vai. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? Fala, mano. É o Quem seguinte, que eu, que eu, eu sou eu... um pai muito exigente. Fala, meu querido. Pra namorar minha ah. filha, eu tenho que aprovar. Senão nada <risos> feito. Ah, Mas também mais se ela não né? quiser, é. ou quer, não Esse quer, tá não tô nem aí. Fala aí, vai, João. Olha aí. Vamos rir, aqui, pegadinha Opa. inédita! Foi muito prazer, Kramer. meu irmão. Show! Como é seu nome? Lucas. Lucas, casado ou solteiro, Lucas? Solteiro. Claro, novinho assim, né? Então, deixa eu te falar, eu tenho um problema muito sério com a minha filha, entendeu? Minha filha é namoradeira. Mas namora, não pode ver um camarada que já fica doida por ele. Só que chega em casa, ela vai pro sofá, fica agarrando, se beijando. Eu não acho isso legal, entendeu? Então, expulsei o cara de casa, expulsei o cara. E você acha que é um cara direito, eu acho que você é solteiro, né? Solteiro, então, E aí, topa entrar nessa daí? aí? Pelo menos pra experimentar se dá certo ou não, né? Pode ser? Pode? Filhinha, ô filhinha, chega! Tudo bem? Chega, Oi, por pai! Isso, bem? Ah. Ai, desculpa, pai. Seu novo namorado. Ai, jura que tudo! É. É. É. Não é ela, sua filha aqui, não? Ah, ah, não? Não, eu amo você. não é ela. Não, espera, espera! Eu achei que fosse ela. Não, Filha, não. leva ele pra só casa, aqui. leva pra casa, Ai, filha. Leva, filha. Ô, oh, meu amigo, boa tarde. Olá, boa tarde! Tudo bem? Casado ou solteiro? Solteiro. Solteiro, que beleza, hein? Minha filha, ela é namoradeira. Ah. namora, namora. Num um ano só já arrumou quatro namorados. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é levar pra casa, ela fica tá se abraçando. Bem, então, Eu não... aí, então não, não. já expulsei quatro. É. Tá a fim de, de tentar assim, se entender com ela, tudo assim. Isso aí? Quem sabe, é, é pode ser. Tá brincando. Quem sabe dar certo, tá né? <risos> Topa! Oh, beleza? Tá agora, agora. agora. Falou, então. Filhinha! É, Filhinha! Então, beleza então. Então vai Ai, dar vai. tudo certo. Ai. Minha, Ai. Filha, Ai. minha filha! Ai. Minha filha! Essa aqui, o que é, seu namorado novo. Não, Arrumei não, agora. Nossa, não, que gatão você é. Vem nossa. Volta aqui. Não, eu sou comprometido. Me faz... Eu sou me comprometido, faz... comprometido moça. Leva pra me casa, casa. leva ele pra casa. Pra casa. Oh, amigo, beleza aí? Tudo bom? <risos> queria falar com você um minutinho? Qual é seu nome? Leandro. Leandro. Sabe o que que é? A minha filha é muito namoradeira, mas namora, sabe, não pode ver um camarada que ela já fica agamada, já acha que vai ser o hobby da vida dela, apaixonada, entendeu? Então, o que que acontece? Eu já dispensei três, quatro namorados dela, tirei de casa, porque ela leva pra casa e os caras ficam se abraçando na minha frente lá. Então, eu queria ver se você tenta tentar se entender com ela, vai ficar numa boa aí, o que, que que você acha? Não, o que que você acha? Você, você topa? Topa? Pelo menos pra vocês se conhecerem. Olá. Pode ser? Agora olha, agora, olha agora. conversa, conversa, vai, conversa bem. Beleza? Beleza. Beleza, então. Filha! Filhinha! Filhinha! Olha! Então, se ah, ah, Minha filha aqui! Pesada, ó. Minha filha! Nossa! Quê? Não. Hã? não, essa aqui é essa... Ela? Não, esse... essa aí é minha amiga, minha colega. Essa amiga e esse franguinho terra. é pra mim? É, filha. <risos> Ai, parece um franguinho bonito. Pode levar pra casa já, pode tá, levar. Leva, leva pra vem casa, cá, leva pra vem casa. Leva pra casa, leva, filha, leva. Vai, filha, agarra, filha. E aí, João Kleber, beleza? Grande Alex, ô, meu querido. Fala. Hoje eu sou dono de uma banca de jornal. É. Sabe que tem aqueles clientes Olha que a gente que sempre dá uma certa aprontar. regalia, né? Vocês vão ver o que esse maluco vai aprontar. Quer ver o que eu aprontar. aprontei hoje? Pegadinha então vem inédita. comigo. Vamos rir no João Club Show desse domingo. Opa, boa tarde, tudo boa tarde. bem? Posso ajudá-los em alguma coisa? Não, a gente só tá dando uma olhada por enquanto. É mesmo? É. Tá, fica à vontade, qualquer tem coisa é só me chamar, tá bom? Jornal da Tarde, senhor. Jornal da Tarde? Meu, você tá com sorte, nessa essa hora, meu. Eu tô com o último exemplar, inclusive minha cliente tá lendo. Se você não se incomodar. Ô, Pri, por favor. Vem cá. Você pode ceder o jornal pra ele? Eu é ah, último ele... Ah, não, não tem problema não. Tem problema? Não. Bom, já aqui, li ó. quase todos, já. Maravilha. Tá bem legal ah, esse ó. jornal, viu? Como que essa ah, ah. Entra? Opa! Entra. Como assim? Eu já tava aqui, moço. Ela tava aqui. Ah, eu tava aqui. E agora é assim? Ele Dizel. sempre vem aqui, nunca reclamou. Ele sempre você vem. Olha, inclusive a ah, revista, tá é, por é, não que você me assim, pediu, não, chegou, não, viu? É, ah, bolada, é, então você tem aqui pegar cá, a revista do É, então. Opa! É, não, jornal? vai levar o jornal? Vai levar o jornal agora! Não, peraí, peraí, jogou no chão, tem que pagar, b não, não é, não, isso é feio. Cara, você tem ainda aquele jornal de esporte? Amigão, cara, eu tô com o último exemplar aí que é essa hora, né? Já saiu tudo, quer ver? Inclusive, a minha cliente ali. Ô, Pri! Último jornal, isso saiu, o rapaz tá querendo aqui. Tem problema não, você ceder tá pra ele? tirou eu até um desconto, que ela já tava tá lendo. Tá o jornal. muito legal, muito interessante Pronto, tá esse aí, jornal. Ó. Aí. Muito obrigado, Uf, entendeu? Meu. O jornalzinho tá inteiro, eu só tava dando uma olhadinha ah, e calor, tá, né? tá tudo beleza. Calor, né? Mas Nossa, eu não ó. saio. Ai, realmente, ai, pelo ai, amor de Deus. A vez. Não, não ai, eu vez que... sensacional, ah, bem bolada, tá bem bom, bolada. Não, inclusive, você encomendou, aquela revista que encomendou, acho que acho que tá aí, inclusive, né? Ele tinha encomendado. eu lembro, lembro. pra mim? Não, hoje é pela Não, não, essa aqui é a minha cliente, cliente preferencial. Cliente com calor, nunca viu? Mas papaias, né? Não, é? é. mas... É, é. É. é que aqui eu tô total liberdade. Inclusive, se quiser tirar... É gente... tá eu... Não, eu não, eu... não, eu sou um cara liberalmente ah, aberto, entendeu? Não, não, não, não. Não, não, Eu no chão, que pagar. Como é que é? Que isso? Fala, João Kleber. Fala, Tony. Meu Hoje tá daquele jeito, hein? O gerente não veio. Hoje eu tô surdo. Olha aí é que você vai ver. Olha a meu mulher que é, todo. é maluco, meu! Oh, segura, aí minha, segura aí pra mim, hein. Segura Valeu. Pessoal, parece, pessoal, parece, pessoal, parece... Peraí, que... que... Tá me cagando, não? O que é que? Tá toda nervosinha aí? Calma, cara, calma cara. mano. Tá maquiada, p****, mano. Que p... é essa? Vocês cara, fogado, Calma aí, meu. Oh. Tá A tá. bom. Oh, não, meu maquiagem tá afogada. Pessoal é que aqui, ó, eu, pô, pô, pô, pô. eu tô cheia de maquiagem, eu vou chamar o gerente, deixa ah, eu chamar, oh. afogado. Não, não quer trabalhar não? Espera aí. Espera aí. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. vocês vão andar não sei o que, Nossa, tá Ei, louco, calma cara? Aí. Presta atenção, meu. Pessoal tem que só ter mania Calma! querido! Eu tô falando pessoal, tem mania eu, eu acabei de fazer meu cabelo, calma, olha só. Você tá eu limpando... Aí. Meu, você tá limpando desse jeito? Não, eu tô, lic... ah, eu tô você limpando. Você tá pisando tá a bola, eu. Ah, licença, filho. Preciso ganhar, meu, Eu Preciso ir embora. Eu tô com o prédio. Vai! Tá é mesmo, vai! Ah, licença, meu. Caramba, meu o cara tomei um puto assim tá ligado o que tá acontecendo oh, isso olha isso aí ó oh. licença aí deixa eu dar uma olhada aí mano tá tá aí, calma aí mano. irmãozinho. você é louco mano, tô tá tá tá tá celular, que... eu tô limpando aqui fica lá no seu canto lá irmão tô limpando aqui só isso o bagulho aí Ô, cara é irmão tá louco tá louco tá bom mano Firmeza, louco. de boa mano tranquilo mano quero ver se vai gostar a gente tá aqui para, não tem hora, Oi, João. Tudo bem? Ei, Príncipe. João, você acredita que meu namorado ah, me traiu? Você, não, né? E eu vou dar o troco ah. hoje. Olha aí. Olha o que essa maluca vai fazer! Vamos rir no jogo. Obrigado, João. domingo pegar dignidade. Né? Posso sentar aqui? Prazer, sou a Priscila. Adriano. Adriano. Tudo bem, Adriano? Tudo bem. Então, Adriano, sabe o que, que é? Uhum. Meu namorado me traiu, você acredita? Ah, ah, ah. Nossa, como que pode? Tem um homem que eu em você. Meu, acho que as coisas de homem, sabia? Ah, eu tô chateada, de verdade. E eu tava ali, sabe, <risos> te olhando. E achei assim, você, assim, interessante. E decidi, sério, que eu quero dar o troco com você. Só você me dar uma ajudinha, qualquer valor que você tiver. <risos> Não. Ai, não acredito Meu, esse é exatamente o valor que eu tenho que preciso dar de troco pra ele Você acredita que ele me emprestou um dinheiro? E eu preciso dar exatamente 10 reais pra ele ah, de troco Você é doido? Como ó. você vai pegar o meu dinheiro? e pro seu namorado é, seu. é o troco que eu preciso dar pra ele Ele não, tá no não, carro não, ali, ó, vamos não, lá não, comigo? Não, dá meu não. aqui Não, ué, mas você que me deu Não, mas você vai dar pro namorado? Não, mas é o troco não, que eu não, preciso dar Não, então eu vou dar sozinha, dá licença Olá, tudo bom? Tá esperando alguém aí? Posso sentar aqui do seu lado? Pode, Prazer. com vontade. Priscila, meu nome é Victor. você acredita que o meu namorado me traiu? Te traiu? Me traiu, eu, eu não consigo entender. Assim, eu tava ali no cantinho te observando, sabe? Certo. E aí eu decidi que eu quero dar o troco Olá, com você. Agora, olha Comigo. agora. Olha. Com você, pode ser? Eu ia pedir assim, se você pudesse me ajudar com algum valor. Tem Qualquer que valor você que, que você tiver aí. Tá tremendo, Vitor. É. Ah, Vitor, você caiu do céu. E assim, ele me emprestou um dinheiro, sabe? É. E aí eu precisava dar exatamente 20 reais que troco pra ele. E aí eu vou lá com você. Vamos lá? É, eu vou dar o troco com você. Não. É porque eu tenho medo de ir sozinha, entendeu? Não. Vamos comigo. Ele tá tirando. Ali, ó, tá ele tá tirando. ali no carro ali. Vamos lá. Você tá tirando, né? Eu tô tirando por quê? Porque tirar. você falou que ia sair comigo e tal, gente. Ia... Eu falei que ia sair com você. Sim. Eu falei que ia dar o troco com você. Isso aqui é o troco. Vamos Não, lá. Troco, Não, o troco? é dinheiro? Ah, bota, ah então beleza. fica aí, eu vou sozinha. Eu entro bem. Tudo é, Tudo já. Agora, Posso agora, sentar aqui agora, do seu agora. lado? Prazer, Priscila. Prazer, Will. Will? Isso legal. Então, você acredita que meu namorado me traiu? Nossa, eu não, não consigo entender. Aí eu tava, tipo, te olhando dali assim, sabe? Te achei, assim, bem interessante. Decidi. Decidi, de verdade. Eu quero dar o um troco com você. Então, aí eu ia te perguntar, você tem, assim, algum valor assim, pra me ajudar? Que eu tô precisando, sabe? Aquela coisa, né? Ah, bom, tô mas aqui, ah, tá chorando? Eu tenho Ah, tá bom, pai. Trabalhar. Tá bom. Porque sabe por que que eu falei, tá bom? Ele me emprestou um dinheiro e eu tô meia dura, sabe? E aí eu precisava dar exatamente cinco reais de troco pra ele. E ele tá ali, ó, no cantinho, tá vendo? Só que eu não quero ir sozinho, então eu vou dar o troco com você. Vamos lá? Mas você vai dar o dinheiro? Eu vou dar o troco com você. Vamos lá comigo? O dinheiro que eu te dei agora você vai dar pra ele? É, é o troco que eu preciso dar pra ele. Ah, olha só, deu uma dinheiro. O que você que que entendeu? Não, eu pensei que a gente ia sair. Ai, eu acho que eu vou sair com você, ah, mas deixa que eu ainda faz preciso... pra não. Ah, você vai, vai comigo dar o troco? Mim. Você vai não comigo? Ah, então eu vou sair. sozinho, vai. Oi, João, tudo bem? João, hoje a pesquisa é sobre moda. Será que as pessoas estão seguindo ou não a tendência? Vamos ver, né? Roda aí. Casal, casal, tudo bem? Vou fazer uma pesquisa com vocês sobre piercing, tá bom? Ah. Piercing no Brasil, o que as pessoas acham? Vocês têm piercing? Não. Eu tinha, mas tirei. Tirou? Uhum. Tá. Você não tem, né? Não. Você prefere piercing no rosto, no corpo? Ah, agora depois de filho, na barriga mais não. E você? Ah, não prefiro de madeira. Não, porque as... <risos> isso você acha sensual? Eu acho. Você isso? acha, assim, na barriguinha? <risos> Calma aí, assim, ó. Ai! Nossa, moça, só pergunta se ele gosta se de piercing assim, ó. Você quer que eu te assim? Não, você não tem mais. Você falou que tá gordinha. É, tô gordinha. Você falou que tá gordinha, que não dá mais. Nossa, quer ver? sai daqui, sai daqui. Sai, moça. Dá isso daqui. É uma pesquisa séria, você tá aí. Você uma pesquisa com vocês? Fazer uma pesquisa sobre piercings no Brasil. Vocês têm piercing? Não. Não? Tá. Vocês gostam? É, legal. Legal? E você prefere piercing no nariz ou prefere no corpo? No rosto. No rosto? Nossa. Tá. Você acha sensual piercing? É, é, legal. Tipo assim, ó, na barriguinha. Você gosta? Você é bem pequenininho. Você é louca. Gosta assim? Você é louca? Vai, amor. Faz também pra ele que é bom é piercing. ó. Ele você falou é que gosta, louca. que, que acha sexy. Calma, lindinha. É com ele a pesquisa agora. Você é uma p... Olha como você fala comigo, tá? Porque eu não tô te xingando. Você é um tá louco Tô falando com ele, Agora. dá licença. Sai fora você, querido. toma seu roubo. Que comigo. eu tô trabalhando resolve aqui, comigo. dá licença, sai andando. Sai andando isso. você, ó. Só ah, força, me poupe, sua doida. Oi, João, tudo bem? João, tô super atrasada por um compromisso. E olha, ainda preciso trocar de roupa. Mas dá uma olhadinha aí, peraí, peraí que eu já vou. aqui pra mim. Ai, por favor. Ai, olha, eu tô com um Olá, agora, agora, agora, agora. Nossa, imagina. Ainda bem que eu tenho Não, ah, pera aí, moça, eu, tenho... eu ver, Moça, segura aqui. tá que eu tô com meu namorado, pelo amor de Deus? Não, segura aqui pra mim, não não, aqui. não, não, não, não, não. Como nessa... Como não. Moça, que isso? Eu tenho um Eu preciso me trocar, eu tô toda suja. Graça. Que presente. Ai. Ah, que é isso? Ô oh, moça, olha o que você fez em mim, eu tenho uma entrevista. Mas foi você Poxa, você Foi você que esbarrou em mim, moça. Segura aqui, ó, que nunca vou assim pra entrevista. Sim. Segura, por favor. Sim. Ai, moça, caramba, pior que eu tô atrasada, é isso? viu? Que? Aí, ó, Rupa sua. É. Poxa vida, viu? Moça, apanha essa roupa, pelo amor Não. de Deus, Não. você tá Calma, eu vou me trocar, eu vou me secar primeiro. Vai se trocar onde você tá maluca? Oh. Oi João, Ei, tudo bem? Ela de novo, João, eu ninguém falo. tem a sorte Olha, que, que eu tenho. É. Sabe por quê? O namorado dele nem se importa com as roupas que eu visto. É Olha aí. Não tem um normal nesse programa. Olha o que ela vai aprontar com as pessoas, é brincadeira. Olha aí, vamos rir, vamos rir com a Paloma. Pegadinha, ele no João Claver Show. Meu irmão, que fita é essa aí, tio? Tá louco, velho? Ah! Minha menina passa e dá uma olhada pros peitos dela, você é louco? Olhando... Eu vi você olhando igual o Janjolão, tá rapaz. É assim, amor. Você passa corpo. que nem o anjoalão, pensa que você é besta? Faz alguma coisa, é. Ah, louco, <risos> ó, louco, é o seguinte, presta atenção que eu tô falando sim, com, mano, com você. É, não, não, tá sai dura, vazado, desculpa, eu pego paciência ah, com você. Sai vazado. Aí, ó. Vai, é sai vazado, tio. Sai vazado, tio. Não olha pra trás, não. irmão, não que quer é fita, tio. Quer é fita o quê, João? A mina tá passou e deu uma olhada pros peito dela, velho? Você é louco? E se liga, quem tá olhando, tá olhando pra sua mina. Passou mim? deu uma pescoçada no decote da minha mina. olhando é né? louco? Olha lá peitos, sim, pra mim. Ei, tá, tá, tá ficando tá louco? Chupando, tá louco. Tá chupando, a minha vai, minha tá Passou aqui, olhando tá olhando ó. Olhando aqui, ó. Tá bom, então vamos, deixa. É tá vai, Faz de conta que não Faz de conta que não olhou. Fala, João Kleber. Belé. Praia Mar, Sol, mulher bonita vira no bolso. Roda aí que você vai ver. A mulher que doida. Boa tarde, moço. Boa! Ah, então, lugar da Tudo bem, querida? Então, aí é o seguinte: deu sorte, só tem essa daí. Ah, que sorte, meu solzão o querer pegar um solzão. Sol. você viu que a praia tá. Oh, tá muito Tá bom, então, é 10 conto. Você é daqui ou veio passear? Vou passeando. Né? Ah, é? Sim. Você vai gostar do sistema, esse sistema aí é novo, entendeu? <risos> sistema novinho. <risos> Se caso você gostar do sistema, Olá. depois vai você agora, deixa uma agora, caixinha agora. pra nós. Nice. <risos> Oi, meu querido, tudo bem? Consegue uma cadeirinha pra mim? Bora. Vou trabalhar, eu quero rapidinho, <risos> um pouquinho. Claro. Com uns 20 minutinhos não sol, né? Nossa, não. não. Você falou que só tinha uma cadeira, eu já paguei por ela. Essa daqui? Calma. Pode é, sentar? Fica nessa Pode daí, tá peraí. Aí. Aí. Não não. Mas... Calma, querida. Olha, Olha isso. Olha aí. Você pega Essa ali tá a cadeirinha? Eu pego eu a cadeirinha. Ca... Você quer o dinheiro? Eu quero meu dinheiro Firmeza. volta. Firmeza. Peraí que eu já vou lá. Você sabe mim? Dinheiro, Se vira com ela lá. Onde quer o lugar da cadeira? Tudo bem, querida? Desculpa. Então, a cadeira aqui é o seguinte: a gente, a gente tem um, um sistema que é assim. Você vai pagar essa que eu só tenho. essa. Né? É 10 reais já com guarda-sol. Ah, tá. Beleza? Bem. Pode ser? Pode ser. Calor, né? Nossa, demais. Só, só um Deixa eu te mostrar como é tá, que tá. funciona. O sistema aqui é é bruto. <risos> ah, você vai ficar até. Tudo bem? Tem uma cadeirinha aí pra mim? Ah? Vou trabalhar. Tem uma cadeirinha rapidinho pra mim? Ô, oh, bebê. Claro, né? Tem. Você ah, você pega essa arrasa, mesmo. né? Beleza? Que bom. A hora, que é a hora que ela terminar, a gente te deu. Não, devolve. você já tinha, já tinha com a minha cadeira. Não, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Não, quer uma canga pra sentar? Não, eu quero a cadeira, eu acabei de pagar pra ele. Ah, não, não filha, assim. mas deixa eu te falar, tem uma diferença, diferença. Tem uma diferença. Trabalhar. Isso. Olha isso, dá uma levantadinha, amorzinho. Ai, deixa assim, assim. tem assim. ah, diferença, porque ela tá por... fora parecendo, tem diferença. Eu também é? posso mostrar o meu, então. Ai, que vai assustar todo mundo ah, é? na é? praia. Você Cadê? Você diferença? vai tirar o quê? Me dá licença, eu já paguei, eu quero mexer. dinheiro. dinheiro? E aí, pai? <risos> oi? Ponteira. Só tenho essa. Só essa mesmo? Só tem essa, 10 dez conto. Dezão? Toma aí, mano. 10 contão. E é o seguinte, vou te mostrar como é que funciona. Você é da quebrada ou. Eu sou. É dar... Tudo morreu? Não, aqui Fala. funciona como? A parada é o seguinte. Você fica com guarda só, -so, cadeira de... de. Tudo bem? Consegue uma cadeirinha para mim? Vou trabalhar daqui a pouquinho. Consegue rapidinho? É. Oi, oi? <risos> aí sim, pega pra você, só tem ah, essa daí mesmo. Não, mano. Bem bolada, bem bolada. Você tá doido? Não, não, não. que Acabei foi? de jogar o um bagulho contigo, mano. Não, mano, mas o esquema aí, você é louco, é. mano. É. Quer é. esqueminha é. com a mina? Tô aqui é. de esqueminha é. com a mina, é. é. Cabina, é. mano. Você, e você, porra? Que esqueminha é. mano? É. Você, você tá apanguando, pô, mano? Você tá fodado, senhor, tá dando bagulho. E aí, você maloqueiro. vai fazer o quê? Nossa, que maloqueiro. Pagou, pagou porque você é trouxa, mano. Você é um trouxa. Você vai fazer o quê? Espera aí, espera aí. Você vai fazer você. o quê? Oi, João. Grande Hoje tante. Hoje é dia de passear com a, a Nina. Mas olha, a Nina é tão impaciente, viu? Dá um trabalhão. Roda aí que, é que, é que, é que, é que você vai ver. Olha que essa doida vai fazer. Vamos rir nesse domingo. Uh. Oi, boa tudo bem? Passeando aqui com a Nina. E, vocês não sabem onde fica um pet shop aqui próximo? Ou pra aí Tem um mercado oh, pra lá. Oi, Nina. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Mas ela vou... não... ela foi me assar e atrás dele! Corre! Eu... Nina! Ah, Calma, eu já vou dar comida pra Olá. você, tá bom? Olha, olha agora, olha agora, agora, agora. Oi, boa Olá, tarde, tudo Olá, bem? Olá, eu olha, eu tô passando aqui com a Nina, eu preciso de algum lugar pra levar ela pra comer. Vocês não sabem? Algum pet shop, alguma coisa por aqui? Ah, ah. lá, pra lá, pra lá. Pro ali de lá? É, porque ela fica desesperada. Ah, Nina! Ah, Nina! Corre ah, atrás da tá minha bem, cachorra, vai! Tá Vamos rir, vamos rir! É Oi, oh, boa, boa tarde, boa tarde casal. casal, tudo bem? Então eu tô passeando aqui com a Nina e eu preciso levar ela pra comer em algum lugar e eu não acho nenhum pet shop aqui. Não conheço nenhum pet shop? Ela fica muito desesperada. Nina! Oi, <risos> <risos> <risos> <risos> moça! Moça, corre, mo, mo, mo, mo, cara, co corre atrás! Corre! <risos> corre atrás dela! Nossa, me ajuda! Ajuda aqui, moça! Oi, João, tudo boa, bem? Boa, dona Priscila. João, hoje eu já vou ah. aprender a pescar. <risos> que pescar que nada. É Dá uma olhadinha aí. Olha o que essa maluca vai fazer. Ei, só tem pegadinha legal. Você vai rir muito nesse domingo no Jogo Clever Show. Taca aí, vamos rir, vamos rir. Ai. Ai. Almoço, oh, vem aqui me ajudar hein, por favor, eu não sei. É a primeira vez, eu nunca vim no pesqueiro. Você aí, que Mas parte. eu não sei soltar, moço, ajuda. Aí, Meu, aí, cara, eu vou... É rapidinho, é rapidinho. É só pra pra... Pra você soltar, Explica. Assim, assim né? segura assim, ó. Assim. Aí aqui você pega. Aqui assim? É. Mas é. ela vai me ensinar a Oi. pegar na vara? Nossa, Olha lá, olha agora, olha agora. que vara aqui, moço. Sai daí, oh, foi... Sai daí você. Ô é moço. Oh, moço, põe a minhoca, sua minhoca aqui pra mim. Ô! Oh. Tá ah, vai quebrar não, minha não, vara. Aqui, eu vou pescar. Nossa, tá que é isso? Para de ignorância. Tá nervosa? Tá nervosa? Tô, vai tô, pescar, tô vai. nervosa? Vai pescar, vai vai pescar, vai pescar. Ah, um ah. pouco. E mais uma vítima, Ai. mais uma vítima. Ui. É assim mesmo? É a primeira vez que eu venho pescar. Você é. me ensina? só segurar aqui e jogar isso aqui lá no, no lago. Acostumado já, já né? Que tem que pegar com esse braço, desse lado. Peraí, ensina a pegar oh. na vara primeiramente, então. Exato, é assim, assim. Tá, assim. Com um, um ah. aqui assim. Assim. Não precisa. o oh. que foi? Não precisa. Não precisa ensinar você assim. Tô querendo aprender como é que joga isso aqui lá dentro. Então aprenda sozinha, porque ele não vai me ensinar. Ué, moço, você não, vai, não vai me ensinar, moço. O que é isso? Eu não tô achando graça. Com respeito, minha filha. Que isso? Calma. Sua Ei! Pra gata, idiota! Pra cá. Pronto, vem pra cá. Oi, João Cleber, tudo o bem? Oi, João! Você de a volta crise bateu, bola, né? Aí a gente tem que se virar do jeito que pode. E eu virei uma empreendedora. É. Quer é. ver? Confere! É. Oi, moço! Posso falar com você um pouquinho? Ah, Senta aí. Ai, deixa te falar uma coisa: posso? Pode. É que a situação, sabe, tá difícil. E eu comecei uma nova profissão. Eu comecei a fazer chupeta. Que isso? É 10 reais, moça. Você me ajuda? 10 reais? Ah, ok. Tem mesmo? Claro. Ai, que bom. Só 10 hoje pra você. E eu vou te falar: gostei de você, tem até o pão, viu? Que Menino, ah, Pode ser um é de sexo, ó quer é que tem vermelhinha com branco, claro que não. Poque, devolve não. Devolver seu dinheiro, nada. Você falou que ia me ajudar. Eu tô com a minha cara. Ó, eu acho que combina mais com, com, com você. Minha cara. Ó, com a sua carinha combina isso. Aqui, moço, dá meu dinheiro. Não, esse daí devolve combina mais com você. Eu não vou devolver nada. Oi, moço. Oi, moço, tudo bem? Oi. Posso falar com você rapidinho? Pode. É que eu tô Pode. passando por uma situação que dá até vergonha de falar, viu? Então, é porque eu mudei de emprego, perdi, na verdade, meu emprego e agora meu emprego é fazendo chupeta aqui na praça. Chupeta? E vendendo assim? ainda. Quanto custa? 10 reais pra você. Só isso? 10 reais. Bora. Antecipado. Já fazendo parou, 20. já. 20? Vamos tá vir, bom. Vamos 20 vir. vai ser melhor ainda, sabe por quê? 20 reais é a, a chupeta dupla. Você já viu? Não. Não? Ó. Agora. Uma. Duas. <risos> Chupeta dupla pra você. Que negócio é esse, moço? Chupeta dupla. 20 Nossa, reais. 20 Obrigada, tá? Ô, Nesse moço, domingo moço, você vai rir muito no jogo Cláudio show. show. Não tem devolução aqui, moço. Não, não. A crise bateu aqui, não tem devolução. Não, não, Por favor, agora você sai tá do meu ponto pra poder vender pros não, outros? Não, não. Não, dá licença. Moço, não, moço, vai, você vai pra não, lá, vou pra cá, então. Ah, então vai. Oi, moço, tudo bem? Então, moço, sabe como é que é, né? A crise bateu aqui no país, e agora, ó, tô vendendo chupeta e custa 10 reais. Ah, mas é aqui mesmo? Ah, mas pra me ajudar, né? Eu fiz aqui mesmo. Aqui mesmo. Tá? Olha, e... 10 reais, até trocadinho você tem, hein? Tá... Eu sei aqui mesmo. É, tem até uma opção. Sim. Até uma opção você tem. Ó, oh, duas cores. Não, mas... Olha aí. Não, mas você falou que era uma chupeta. Isso aqui é o quê? Não, mas... Isso aqui Eu não quero... é nenhum, é duas. Eu quero... Não, mas... Eu quero meu dinheiro de volta, não é essa, tipo... Não você é querer, não vai querer esse meu dinheiro de volta. Não, desculpa, mas nem encosta em mim, então, hein? Ah, vou te dar. Oi, João. Tudo bem? Olá, dona Ai, não acredito oh, tô... que eu perdi isso. Ah. Peraí, João. Já falo com você. Tem que procurar um negócio aqui. Vocês vão ver? Essa doida... Ela fez o seguinte. Não. Ela... eu é, vocês, é. Vocês vão rir muito. Olha o que ela vai aprontar. Casal, casal. Tem e inédita Seu... no jogo. Tem uma coisinha por aí? Diferente? O que seria? aqui não dá pra comentar, né? Mas. Onde que eu fiz isso? Ai. Nossa. Você tá louca? Você tá louca? Você tá, tá vendo que eu tô com o meu namorado aqui? Tá que? Louca? Só vou colocar a calcinha, moça. Deixa eu tô sem calcinha, deixa eu colocar. Eu, não quero, não eu perdi não, ela ontem aqui. Assim? Nossa. Você tá louca? Não, sai, Moça, é melhor arrumar do que ficar sem calcinha, não, não é né? Essa, não é, tá ah, Ó, ele tá olhando. Fecha o olho dele pra ele não olhar, moça. Ai, ontem eu tava aqui, só que eu não sinto que caiu um negócio meu, importante. Ai, eu acho que... Nossa. Olha lá. Agora, olha agora. olha. Nossa, ainda bem que você eu achei. Vai... Você tá maluca? Você tá maluca Você é louca? Trocar, assim? você, é louco? Ai. você tá olhando? Você, não, para, para, para, você para. vai ficar me segurando por quê? Você tá me para. segurando por quê? Você ah, tá, quê? Ah, você tá que maluca? O que que tem? Maluca? maluca? Minha calcinha, ó. Agora já tô arrumadinha aqui. Para de ser doida. Casal. Desculpa. Você tem é um negocinho por aqui? Alguma coisa diferente? Ai, tá. Acho que foi para... Nossa, ainda bem, né? Porque louco, ia sair sem louco, calcinha. Que? Mas Você colocar, cá, Nina, não, eu saí sem não calcinha. Não tem vergonha na cara? O dor? Ah, não não pior é, é sair é sem é calcinha, vergonha. né, moça? É ai, é ai. nossa, vergonha. ainda bem, tava aliviada. Não, eu tava sem, mas eu vim colocar, né? Ai, tirei ontem, tava desconfortável. Relaxa. E aí, João, tudo bem? Ai, ai, Olha, não é que ai, saiu o mesmo? E aí, vamos dar uma conferidinha na Marquinha? Vai, tá, tá, tudo bem? Essa só pra você, rapidinho. Vai pequeno, vamos rir, vamos rir no show que vai ver show desse domingo. Alô, alô Rick, alô, Posso pessoal margar? aí. É alô, Ítalo, vamos rir, vamos rir. O que custa, moça? Não pode estar, não. Fica à vontade. Não quer ficar? Não, não. Nossa. Desculpa aí, Nossa, ela manda em você, né? Ela ah, manda em você. Eu, hein? Casal, por favor, dá uma ajudinha aqui pra mim. Eu tava fazendo um top topless aqui, eu só queria que você amarrasse aqui pra mim, moça, tá. por favor. Vai, aqui amarra aqui pra mim. Tá doido? Ô, oh, tá tá qual o problema dele não amarrar? Não vai! Qual o problema? Ah, macho, tá louca? É só amarrar não, pro, pro biquini, moço. Tá louca! Que isso? Oda espirrando toda em mim, vai. dá licença. Só, tá doido? Que isso? É vai procurar, vai procurar outro macho, tá louca? Eu, hein? Tá louca, vai procurar outro macho, tu vai. Ah, vai. Oi, João, tudo bem? Nossa, João, tá me dando um trabalho ficar com o braço assim. Não consigo fazer nada. Roda aí que você vai ver. Casal, Casal, você pode me dar uma ajudinha, por favor? Sim. Ai, que eu machuquei meu braço. Você consegue aqui, ó, fazer meu, meu sutiã? Você louca? Fecha pra mim? Oxi, sai daqui. Louca por quê? Como que eu vou fechar com o braço Oxi, assim? você vai atrás de outra pessoa. Ah, como cara. que eu vou fechar com o braço machucado? Ai, nossa, que insegura. Ai, caramba. Bem agora. Casal, Ai, você pode dar uma ajudinha? Sim. Uma aqui. Você pode fechar para mim? Dá Ai, meu você braço. Tá louca, louca por porque... quê? Meu hum, no no braço, no rua, O problema é seu. Deixa ele fechar aqui. Bem bolada, bem bolada. Sai daqui que, que você porque? vai apanhar. Filha, a rua é pública. Você vai apanhar no meio da tá rua. Apanhar. Você tá louca? Dá licença. Que, que insegura. é louca. Ai. Você pode dar uma ajudinha pra mim, por favor? Ai, que aqui, aqui, ó, aqui atrás Abriu meu sutiã, você fecha, por favor? Tá Não, vendo calô, que tá aberto? Calô, tá bom, vai pedir pra ela no solteiro, se Mas tem? Ele tá fechar, focado, só vai tá fechar, focado, fechar tá o sutiã solteiro, Que ó. isso? Nossa, mas qual o problema? Um, fechar um sutiã tão normal, fecha aqui, ó Ai que revoltadinha. Oi, João, tudo bem? Grande João, Priscila, tem uma coisa aqui, na que tem minha querida. Tem ah. é inseto. E, ó, essa praça aqui tá cheia, João. Tá aí ó, tá aí ó, vai tá doida Priscila, falando. vai fazer. Essa pegadinha tá da... Vamos ver Olha ah, tá aqui. Tá ah, tá tá tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem não. Tem, tem aqui. aqui. Não tem. Ai, então tá no meu vestido. Tá Ai, ai, ai, ai. Mas isso? Tem nada não. É pra cá. Ai, que ridícula! Tá tirando tá a roupa na frente do meu marido! Tá, tá, tá. Isso é ridícula! Sai tá, tá. daqui, ô! Ai, ai, de a... volta! Tá. Sua fé é ridícula! Ai, moça, ai. tá aqui, ainda! Não ai. tem, tem que... nada aí, é de você, não, Ridículo! Credo. ai, ai! Casal, dá pra vocês, rapidinho, dá uma aqui pra mim. Eu tenho uma aranha aqui. Aqui, moça, olha aqui, ó, vê se tem uma aranha aqui, ó. Tá aqui, moça! Ai, tá aqui! Ai, aí, tá aqui, ai, Tá aqui, moça! Não tô tá achando, não, não. Não, moça, tá não tem que dar ah, uma olhadinha. Mas não, eu tá de... ah, no vestido, Rai. É é isso. Ridículo. Calhaço, calhaço. Ai, vai falar com isso. Tem aqui, tá aqui, calhaço. Vai procurar aqui Tá boa. aqui, moço, tá aqui. Ai, casal, dá pra vocês um pouquinho rapidinho. Dá uma olhadinha aqui pra mim. Acho que tem é uma aranha. Ai, moço, moço, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, moço. Tá aqui, aranha. Ai, ai, ai. Tá aqui, moço, olha aqui. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Tá ah, não moço, onde é onde é onde? Sem não moço, tá aqui moço, tá aí onde? Não moço, não tá nem aí não moço. Sem não. O que é isso? Você não tá vendo que eu tô aqui com ele? Caio, oh, tá Caio, sai, sai, da. tá sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, Calma nada, você tá gostando, tá gostando. Pois vamos, tudo bem. Dona Jordana! tá Maria aqui no palco. E aí? O que que tu vai fazer? Loucura, aí da. Dá uma olhadinha aí. Vocês vão ver o que essa Jordana vai fazer! Vocês vão rir muito com a Jordana, taca aí, vamos rir, vamos rir nesse domingo! Oi, amiga! Pois é, eu tô aqui te esperando! É, eu tô aqui na praça te esperando aqui, pois É, aqui, no Banco Verde! Isso! Não, tô aqui te esperando aqui. Quantos minutos você chega? Dois. É aqui, tô louca. Tá doida, meu Nossa, doido, moça, que é isso? A é Só um minutinho, só um <risos> minutinho. <risos> ah, é uma pegadinha, meu, é é meu, é meu marido. É eu tô sentando, eu tô falando muito com a minha amiga. Tá Gente, eu que não isso? Não é que é estresse é à toa. Amiga, tô aqui te esperando. É, no lugar onde a gente combinou. Nesse domingo, você tá. vai rir muito no João Kleber tá Show. Então vem, domínio cinco domínio. minutos, né? Tá bom, vou te esperar. Garota, tá. some daqui. Gente, Deus, lá. você tá ocupando o banco todo. Meu Foi sem querer. É. É. Uma loura burra! Que isso? Invejosa! Tá Você riu muito com as melhores pegadinhas do mundo? Eu falei que era só pegadinha inédita. Quem é que vai ganhar o jeans da Howard Jeans? E também uma caneca do João Kleber Show. Amanhã nas redes sociais do programa você vai saber quem foi o vencedor. Brasil! Tchau, Brasil! Fica agora com o meu amigo Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho! Cléber. Cléber. Alô, Brasil! Cléber.